Selic teve um novo aumento, agora subiu para 13,75%. Qual o impacto disso? Quais as notícias para influenciarem que isso aconteça? E o que, que eu posso fazer nesse momento? O Ibovespa não está conseguindo se recuperar, então nossas bolsas estão caindo, mas o Bitcoin também está caindo. Se o Bitcoin não sofre com a inflação, por que, que ele está sendo desvalorizado? Vamos refletir sobre isso. Então, olha só, pessoal, aqui a gente tem a Selic, ela subiu 0,50 pontos e o índice de inflação aqui teve uma ligeira queda, ele caiu 0,40 pontos. Bom, se você ainda não sabe, quando a taxa Selic está alta, significa que você vai pagar mais caro serviços financeiros de empréstimo, financiamento, o cartão de crédito. Então, se você pensa em financiar um carro, financiar uma casa, fazer um empréstimo para abrir um negócio é que esse tipo de operação está custando muito mais caro Agora, os juros que dificulta as coisas para você também pode te ajudar quando você faz o um investimento ali no tesouro direto um fundo imobiliário de papéis títulos então com o aumento dos juros quando você tá emprestando você também recebe mais por isso que os fundos imobiliários sobre títulos né sobre empréstimo eles estão distribuindo muito dividendo atualmente e os títulos de laje de shopping então, estão distribuindo menos as ações da Magazine Luiza estão caindo por causa da alta da inflação agora o que me preocupa em relação à inflação essas notícias o governo anuncia corte no imposto de importação redução de imposto do IPI reduzindo de até 25% imposto sobre produtos industrializados Bolsonaro já disse que não recebe mais Imposto sobre os combustíveis e agora quer que os governadores de cada estado parem de cobrar o SMS sobre esses combustíveis, porque ele vai pagar o valor referente. Isso aqui para mim é uma jogada política. É muito bom cortar impostos. Os governadores que se ajuntarem a ele, poder se utilizar disso aí no marketing, né? para falar, olha, eu não cobrei mais imposto. A verdade, está seguindo o Bolsonaro, porque o Bolsonaro falou que vai pagar esse imposto que ele deixar de cobrir, né? Então, é uma coisa, assim, para aumentar a popularidade daquele governador, também do próprio Bolsonaro. Me preocupa apenas a questão de ele estar arrecadando cada vez menos, já que ele está cobrando menos impostos, e está agora aí criando dívidas, né? Ele diz que tem dinheiro para pagar, né? O que a gente tem que fazer é acreditar. Porque se não tiver, ele vai ter que imprimir papel, dinheiro, mas mais vai aumentar a inflação. Isso aqui é outra notícia que causa impacto no Brasil. O FID eleva a taxa de juros em 0,75 ponto percentual por causa do aumento da inflação. O FID, para quem não conhece, Federal Reserve, é que nem o Banco Central do Brasil. O Banco Central aqui anuncia o aumento da taxa de juros e lá é o FID que aumenta a taxa de juros. E igual aqui no Brasil. Quando aumenta a taxa de juros aqui, o que, que é bom para a gente? Emprestar dinheiro para o governo, a gente presta reais para o governo. Os estrangeiros também vêm, depositam em dólar, né? Faz um investimento no Brasil por conta da alta taxa de juros. Presta dinheiro para o governo porque teoricamente é mais seguro. Agora, se o governo dos Estados Unidos sobe a taxa de juros, para quem é melhor emprestar dinheiro, para o Brasil ou para os Estados Unidos? a gente tem que levar em consideração que o dólar é uma moeda internacional usada como base no mundo inteiro então os estrangeiros que tinham investimento aqui no Brasil vão tirar o seu investimento colocar no próprio país inclusive os brasileiros vão mandar dinheiro para fora e o Bitcoin por que que ele tá caindo? Bitcoin é uma criptomoeda que não é possível criar mais criptomoeda, então ela não deveria sofrer com a inflação por que que ela cai? muito simples, ela está caindo porque o mercado está com medo, está tirando o seu investimento das Bitcoins, colocando em outro lugar, por exemplo, investimentos no dólar. E apesar da popularidade, ainda não é uma moeda utilizada na maioria dos comércios, países, então, ainda é muito limitado a quantidade de pessoas que usam, comercializam Bitcoin. Mas quando houver um consenso sobre o uso de uma criptomoeda, não necessariamente o Bitcoin, mas uma criptomoeda para o mundo inteiro, e não possa gerar mais criptomoedas, então teoricamente haveria a estagnação da inflação. O que poderia aumentar seria o preço do produto determinada época, batendo com que as pessoas, ao invés de comprar um produto, comprem outro. Por exemplo, você vai ter o arroz que custa um Bitcoin e o feijão que custa cinco. Uma determinada época o consumo do, do arroz vai estar tão grande que a produção não vai ser suficiente, então eles vão aumentar o preço do arroz. Já o feijão que era consumido menos, a gente tem de sobra. Então o preço do, do arroz vai para 5, mas o do feijão caiu para 1. Um. Então a ideia seria essa, mas como o Bitcoin atualmente, comparado às moedas, dólar, real, quando essas moedas caem, Bitcoin que tem ali uma paralelidade, Bitcoin que tem ali uma valorização em paralelo, porque tem essas porque tem essas moedas investidas dentro do Bitcoin, também tem queda. Se você vende Bitcoin, você está colocando mais Bitcoin disponível no mercado, é dizer que o Bitcoin também vai cair. Próximo aqui, petróleo pode chegar a 130 dólares. O Aumento da demanda por combustível nos Estados Unidos, início da temporada de furacões e sanções à Rússia, devem fazer com que a commodity permaneça pressionada no terceiro trimestre do ano. Uma previsão de alta no petróleo, quer dizer, a gasolina mais caro, e se por conta desses aumentos aí da taxa de juros dos Estados Unidos, vai ficar mais caro, quer dizer que vai ficar mais caro ainda a gente ter combustível. E como você vê, o petróleo no mercado é negociado com dólar, então a gente sofreria não apenas com a, o valor do petróleo, mas também com o valor do dólar. A gente tem a Ibovespa aqui, tá está com dificuldade de se recuperar e fica na casa dos 102 mil pontos. Também um agravamento ali da inflação da Argentina, chega a 60,7% em 12 meses. Maior valor em 30 anos. A inflação na Argentina está um caso grave, né? Quem está sofrendo aí com uma crise de diesel com tanta dificuldade para se recuperar e está brigando para manter os seus investidores. Seus investidores estão saindo né? da é Argentina, então isso está fazendo com que ela fica também a desvalorização, que a moeda está ficando tão fraca que existe aí a possibilidade do governo dar um calote nos seus investidores. Então o pessoal está querendo sair, o governo está falando que vai honrar, está querendo ali pegar os investidores, mas é um cenário muito estável, então a gente não quer arriscar um cara que está perdendo, né? Gente, como sempre, cenário estável, a doença ainda, incertezas por conta da guerra da Ucrânia, o mundo ainda sofre com a inflação, isso é, a falta de produção para demanda. No Brasil pior ainda, porque a gente, no real, e a moeda base é o dólar, e a gente ainda vai passar por eleição. Geralmente nas eleições, Bovespa costuma cair mais, porque para usar como parâmetro, de segurança de investimento eles usam as pesquisas do Brasil então se um deputado tá à frente do outro o mercado decide por investir mais ou tirar os seus investimentos né fugir do Brasil Então a gente vê também a possibilidade aí do combustível ficar mais caro como eu disse aqui o combustível está presente em tudo se plantar o arroz e o feijão, é necessário que haja combustível para levar as sementes, transportar o adubo, os aviões para as máquinas que trabalham no campo. Depois de pronto, é necessário combustível para levar esse produto até um galpão de logística, né, de distribuição. Depois vai combustível para levar até o mercado se você tem como proteger o seu futuro acredito que títulos atrelados ao IPCA ainda são um bom investimento se você acha que esse momento logo vai passar aí nos dois, três anos e os juros vão cair então é legal você fazer investimentos em, no tesouro título prefixado se os indicadores caírem então você vai ter ali no prefixado um uma rentabilidade fixa, o seu rendimento não vai cair, só vai cair daqueles que têm títulos atrelados aos índices, selic, ipca. Se você pensar que as bolsas estão caindo, a gente entende que é um momento tanta volatilidade, no cenário mundial e no brasileiro com política, a hora do dinheiro trocar de mão. O pessoal tá saindo fora da bolsa, para quem é um investidor mais agressivo é uma boa hora de entrar nesses outros mercados que elas estão sendo negociadas cada vez mais barato a gente vê por exemplo não é recomendação mas por exemplo as companhias aéreas com TDC, que é de viagem elas sofreram muito por causa da pandemia é, sofrem por conta da inflação o pessoal não está se preocupando em viajar tá mais preocupado com o que vai comer Logo elas lucram menos, por isso também, por conta do, da alta dos juros ali, o pessoal está fugindo desse tipo de investimento. O preço das suas ações estão caindo, então é um bom momento também para comprar, por exemplo, porque quando isso melhorar, suas ações devem decolar, elas devem faturar e você deve ter um bom lucro comprando agora que está baixo, vendendo quando ela estiver valorizada. Pessoal, espero que vocês tenham conseguido absorver a quantidade de informação que tem nesse vídeo Clica no gostei, se inscreve no canal, compartilha nas suas redes sociais E deixa aí no comentário o que é que você vai fazer nesse momento Vai investir na bolsa, vai investir no tesouro, vai investir no exterior, vai guardar o dinheiro no colchão Comenta aí pra gente E a gente se vê na próxima